Falar aqui, tudo 100% com você. No conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre SOLID, mais especificamente sobre Single Responsibility, que é um dos princípios mais utilizados do SOLID. E olha só, ficando até o final deste conteúdo, você vai aprender os 5 principais pontos positivos do SOLID, quando não se utilizar esse princípio, e também vai ver, para tangibilizar, né, de vez ali, consolidar esse conceito na sua mente, nós vamos trazer um código, mostrando para você um simples exemplo da aplicação do princípio. Bacana? Então, bora para o conteúdo! caso você ainda não me conheça é muito prazer eu me chamo Carlos Pisani e por aqui eu ajudo profissionais como você a se tornarem arquitetos na área de TI e fica o convite de você se inscrever no meu canal ou de me seguir dependendo da rede que você estiver acompanhando este conteúdo porque eu lanço conteúdos como este com uma grande frequência e olha o conteúdo de solid é uma sequência e se você gostar desse conteúdo vai ser muito importante você estar inscrito para receber os próximos conteúdos. Então, sem mais delongas, vamos começar a falar sobre o princípio Single Responsibility do SOLID. Que O Single Responsibility, ou SRP, né, é a abreviação de Single Responsibility Principle, foi criado pelo Uncle Bob no final da década de 90. E o objetivo do Uncle Bob, quando ele criou esses princípios, era de criar ali práticas e padrões, né, uma forma padronizada, que fizesse com que os desenvolvedores conseguissem criar códigos com maior qualidade, com mais manutenabilidade, ou seja, mais fácil de entender, mais fácil de evoluir, mais fácil de passar o conhecimento entre um desenvolvedor e outro, né, entre times, em especial quando falamos de sistemas de grande porte. E é importante se ter em mente que esses princípios foram concebidos quando o que era rei, né, era o... o a abordagem né, monolítica, a programação monolítica, diferente do que nós temos hoje, né, que é orientada a microcomponentes, microserviços, microfronts e por aí vai. Antigamente, as aplicações elas eram distribuídas, né, eram arquiteturas distribuídas, mas cada bloco desse era um grande bloco de código, tinha muita codificação ali. Um, por exemplo, aplicação de DDD, né, todos os domínios em um único código. É, bloco de código ali, a gente chama camada inteira só de domínios, uma inteira só de repositórios. Então, eram grandes camadas e esses padrões nasceram para ajudar a codificar melhor neste paradigma. Evidentemente, essas práticas podem ser aplicadas até hoje, porque elas fazem mais sentido do que nunca quando a gente fala de microcomponentização, tudo bem? E o grande objetivo do SRP era literalmente fazer com que as classes tivessem ali uma única responsabilidade, de forma que elas fizessem uma única coisa bem feita. Lendo o material do Uncle Bob, que eu super recomendo, né, o Clean Coach, você vai ter uma visão ali, ele vai falar algumas vezes sobre uma única é, finalidade, um único motivo, uma única razão para que o código seja alterado, seja modificado. E esse é um dos melhores norteadores de quando você está aplicando corretamente o SRP e quando você não está aplicando ele corretamente. Isso porque a tem muita gente que confunde, acha que, por exemplo, o Single Responsibility, né, responsabilidade única, trata-se ali de ter um único método, né, uma única função. Ou seja, ele faz cada pedacinho do código, né, cada função que você vai criar, colocar em uma classe e não é bem por aí nós estamos falando literalmente de responsabilidade tá bom e olha só é, de novo eu volto ali no ponto que nós tínhamos falado do único motivo para é, se alterar o código quando nós temos um motivo bem claro de construção de uma classe é, isso aí acaba se tornando né bem bem evidente que nós temos um único motivo para alterá-lo às vezes as pessoas colocam ali uma visão muito alto nível, do tipo, imagina que você está fazendo ali um, um, um cálculo de seguro, aí você criar uma classe para fazer todo o cálculo de seguro. É uma responsabilidade muito grande, concorda? E aí você pode ter vários motivos para mudar essa classe, concorda comigo? Por exemplo, você poderia ter ali uh, uh, um motivo ali que, de mudança no cadastro, né? nas, nas informações que vêm ali do nosso usuário, ou então alguma coisa relacionada à parte de, de risco, que nós tenhamos ali né é, envolvida no processo do cálculo ou qualquer outra coisa percebe que são vários motivos que você tem para alterar a classe então já estaria incorreto aplicar o SRP para uma classe que faz um cálculo de seguro porque é muito abrangente agora se nós tivéssemos ali né por exemplo uma classe ali de uma calculadora eu tenho a classe somar tudo que ela faz é somar dois números tá perfeito né se eu tivesse ali toda uma calculadora dentro de uma classe estaria incorreto porque eu teria vários é, várias funcionalidades vários motivos para alterar minha classe caso tenha algum problema ou caso eu queira evoluir o meu código né por exemplo adicionar uma função diferente a calculadora fazia só mais e menos né só adição e subtração quero adicionar agora sei lá divisão Poxa, eu tenho que alterar a classe. Então, se eu tiver isso em classes separadas, eu não preciso mais alterar aquela classe à medida que eu vou colocar um novo operador. Percebe? Essa é a diferença entre trabalharmos com é, várias responsabilidades dentro de uma classe, né? Que em alto nível você poderia falar, não, beleza, minha classe ela faz cálculos aritméticos. É muito abrangente. Estaria errado né, eu fazer uma classe que faz tudo isso. Olhando, né, sobre o ponto de vista do single responsibility, tá bom? Do, desse princípio, tá? Então, eu estaria inferindo nesse princípio. Se eu tivesse colocado ali, né, fazer operações aritméticas dentro de uma classe. Agora, se eu coloco uma função né, em cada classe, cada função aritmética em uma classe separada, está tudo certo, porque eu tenho um único motivo para mudar. Então, guarda bem isso, é, lembra da, do motivo para mudar uma classe, para evoluir uma classe. Quando a gente tem um único motivo, nós estamos falando de Single Responsibility. Mesmo que eu tenha ali vários métodos, várias funções, mas precisa estar correlacionado para um único objetivo, beleza? Chegou a hora de falarmos sobre os cinco principais pontos positivos em se aplicar Single Responsibility no teu código. O primeiro é que facilita e facilita muito na manutenção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 muito embora o Single Responsibility seja é, amplamente recomendado como uma boa prática de programação e faça realmente sentido na imensa maioria dos casos, em alguns cenários ele acaba trazendo mais problemas do que soluções. Então vamos a eles. O primeiro cenário é quando eu tiver uma classe simples demais, uma classe que é tão simples, tão simples, que seja ali desnecessário colocar uh, um conjunto de classes para fazer né, aquele papel para fazer aquela responsabilidade segmentada, vai ficar praticamente um método ali de duas linhas. Isso acabaria sendo trazendo né, uma complexidade desnecessária para o nosso código. Muitas vezes, em casos como esse, uma classe um pouquinho mais complexa já resolveria o problema né, e não traria ali uh, o drawback de, ao invés de ser um benefício para debugar, né, para é, evoluir o nosso programa, etc., ser um, um complicômetro ali, né? Ter várias classes para ficar abrindo entendendo de forma segmentada tá bom então quando é muito simples muito simples mesmo acaba não fazendo sentido o segundo cenário é quando nós estivermos falando de classes de baixo nível o que eu tô querendo dizer com isso imagina classes que precisam manipular arquivos por exemplo tá ou é, recursos ali do sistema operacional, como o BIP do computador, por temperatura, entre outras coisas assim, tá? Bem baixo nível mesmo, quase ali sistema operacional, né? Ou falando com sistema operacional. Por que, que não faz sentido? Porque imagina a complexidade de você é, ter ali uma classe que abre um arquivo e gera um, um streaming ali para você ler. Aí tem uma outra classe que faz a leitura do arquivo, uma outra que faz a atualização do arquivo. Fica difícil de você manter, fica difícil de você até fazer uma leitura né, do código como um todo, tá? Então são casos que a gente começa a perder performance, legibilidade... Tá? São casos bem raros mesmo né, de se é, precisar, mas que o Single Responsibility acabaria não fazendo sentido. Imagina você implementando, por exemplo, a lógica de um ORM, né, se você estiver implementando um ORM, é, fazendo ali a, o processo de reflexão das classes né, do, do banco de dados para montar uma classe em tempo de runtime. Poxa, se você quebrar isso em muitas classes, vai ficar impossível de você entender a, a, a lógica. Tá? E seria necessário se você for seguir o princípio ao pé da letra, né? Seguindo o princípio ao pé da letra, teria ali muitas classes, no mínimo umas cinco, eu diria, para fazer isso. E vai ficar mais complicado, mais difícil de manter. E o terceiro cenário, onde não faz sentido utilizar o Single Responsibility, é quando você tiver uma classe com uma responsabilidade muito específica, né? Ela tem ali um, um, uma missão muito clara de existir, tá? Por exemplo, quando você aplica o padrão faceide, O facade muitas vezes, né? Essa camada ela tem várias responsabilidades. Uma delas, por exemplo, é registrar o log, né? Para ter o rastreio, né? Então, ele faz o tratamento de exceções e o registro dos logs. Acontece tipicamente na facade. Ela também orquestra chamadas de outras classes né é para isso que serve a facade então é, é um clássico exemplo de uma classe né que não faria sentido a aplicação do single responsibility alguns outros padrões do golf mesmo acabam fazendo com que você literalmente tenha que deixar esse princípio de lado tá porque ele tem ali um objetivo claro de existir a classe a interface e tudo mais tudo bem Legal, então aqui na tela do meu computador, vamos explorar um código que trata de meios de pagamentos, tá? Ou seja, pagamento com cartão de crédito, cartão de débito e etc, tá? Aqui nós temos só três, tá? Pagamento com dinheiro, cartão de crédito ou débito. E para isso, nós começamos aqui com uma interface aí de pagamento, né? Essa interface aqui, ela vai fazer com que nós tenhamos o um método pagar, tá? É o único elemento que nós temos aqui na nossa... É, interface, tá? Esse aqui é um código feito em TypeScript, para ser agnóstico a tecnologias, né? E como é, TypeScript é mais próximo ali de JavaScript, onde a maioria dos desenvolvedores conhecem, e também qualquer pessoa que tenha familiaridade com C, C++, Java, .NET, por aí vai, conseguirá entender o nosso código, tá bom? Legal! Então nós criamos essa interface para garantir que todas as nossas classes de pagamento possuam o método pagar. Na sequência, nós criamos aqui a, a classe de pagamento com cartão de crédito. Perceba que eu criei uma classe só para esse tipo de pagamento. Aqui eu estou seguindo, literalmente, o princípio do single responsibility, tá? Eu tenho uma única classe que faz uma única coisa, pagamento com cartão de crédito, beleza? Então, aqui eu tenho o meu método pagar implementado. Por que, que eu tenho ele implementado? Porque eu tenho aqui ah, o, o contrato né, implementado e pagamento. Se eu não implementasse, se eu não tivesse esse método aqui, né, implementado, eh, eu não estaria contemplando o pagamento e daria erro, tá? E aqui é um código bem simples, nós colocamos simplesmente um console.log dizendo que o pagamento, né, no valor x, a gente vai receber o valor aqui como parâmetro, eh, foi executado, né, foi realizado no cartão de crédito, beleza? Bom, daí nós temos aqui as outras duas classes exatamente iguais, tá? As duas são iguais a primeira aqui né as três classes têm exatamente o mesmo código o que muda aqui é que nós temos o, o pagamento realizado em dinheiro né e na outra classe aqui nós temos pagamento realizado com cartão de débito beleza então percebe que aqui eu teria logicamente muito mais código né implementado para cada um destes tipos de pagamentos né e neste contexto a gente teria ali a especialização, né? o método pagar sendo contemplado em todos eles, que é o que interessa, né? porque está na nossa interface, e toda a variação do código de cada uma das classes aqui sendo especializados. Legal? E como você bem viu aqui, separamos em três classes, isso facilita até mesmo para a aplicação de padrões de projetos. Tá? Aí na sequência aqui, nós temos uma classe que tem mais código, a classe carrinho de compras, tá? É, essa classe aqui, ela contém, né, inicialmente aqui, uh, uma propriedade, um field aqui na verdade, né, é, que seriam os itens do carrinho, então eu estou falando aqui de uma, é, de uma loja virtual, né, onde eu teria, por exemplo, um carrinho, e eu vou poder fazer o pagamento né, dessa compra feita no nosso carrinho. Tá? É, bem, neste contexto, os itens aqui eles podem ser adicionados ou removidos, então nós temos aqui um construtor, né, onde nós é, tipicamente vamos obter aqui o valor de uma variável pagamento, tá? Essa variável seria aí no contexto global, seria também aqui como os nossos itens, né? E aí nós teríamos aqui o método para adicionar itens, tá? Eles estão sendo adicionados é, nessa lista aqui, tá? É, ou removidos, tá? Poderia remover um item, e aqui eu estou utilizando, né? O, o, o filter aqui para identificar qual é o item e removendo ele já dali. Então, estou reatribuindo né, o valor aqui dos itens, tá? Com base nessa filtragem, removendo o item que a gente trouxe aqui, beleza? É, então, adiciono ou removo itens do meu carrinho aqui com esses dois métodos. E aí eu tenho aqui um outro método que é o calcular total. O nosso calcular total, o que, que ele está fazendo aqui? Nós estamos usando o um reduce aqui, né, para iterar todo o nosso a nossa lista aqui de, de itens, tá, a gente está iterando ela e estamos totalizando, né, estamos somando o, o valor de cada item que nós temos aqui dentro do nosso carrinho. Este método aqui, ele facilmente poderia ser privado, porque não interessa para ninguém calcular, executar esse cálculo, senão a, a finalização da compra, isso poderia acontecer aqui de forma automática também, tá, enfim, é... Pode ser utilizado externamente pelo nosso carrinho de qualquer forma. No momento aqui ele está público, né? Se eu desse ali um calcular total do meu carrinho, a cada item que eu adicionasse, ele já iria retornar para mim ali o preço, né? O valor total ali a pagar, tá? Bom, daí eu tenho finalizar compra. O que, que o finalizar compra faz, né? Ele tem aqui o calcular total, né? ele obtém o valor total, tá? Por isso que eu falei né, que esse calcular total poderia ser privada né? neste momento né? neste exemplo está sendo calculado somente nesta classe aqui tá bom daí na sequência nós temos aqui um diz.pagamento.pagar o pagamento ele veio aqui de cima né? ele foi instanciado aqui no nosso construtor e aí eu estou executando o método pagar aqui embaixo né onde é, eu passo aqui o total que foi o valor que eu calculei aqui em cima, e estou mandando fazer o pagamento aqui, através do método pagar, tá bom? Neste contexto, também eu dou uma mensagem para o nosso usuário, dizendo aqui que a compra foi finalizada com sucesso no valor total X ali que a gente passou, tá? E logicamente, como a gente tem o console.log ali nas classes pagar, o que, que vai acontecer? Ele vai é, mostrar também né, que foi feito o pagamento em cartão de crédito, débito ou em dinheiro. Ah, o item aqui que a gente não passou por ele é uma classe bem simples também, tá? Só tem aqui um construtor. E aí aqui nós temos os, os fields nome e preço, tá? Que é atribuído aqui através do construtor. É só isso que a gente tem nesse carinho. Bem, e aí um ponto interessante para falarmos é que nós temos nessa classe aqui uma série de pequenas responsabilidades. né? Nós estamos adicionando e removendo itens do carrinho, nós estamos calculando o total e nós estamos finalizando a compra. Esta classe nós poderíamos dizer que ela tem a responsabilidade de gerir o carrinho, tá bom? Ela, ela é uma classe gestora do carrinho de compras, que adiciona itens, remove itens, né, calcula o total e faz a finalização da compra. É, poderia, tá? Não estamos quebrando o Single Responsibility, que ele tem essa única responsabilidade de gerir o nosso carrinho, e qualquer coisa que fosse um pouquinho mais complexa, imagina que o nosso adicionar itens aqui, tivesse uma, uma complexidade maior do tipo avaliar no estoque se o, se o item ainda existe né? se ainda está disponível logicamente aí assim como o nosso é, pagar aqui é executado a partir de uma outra classe essa validação toda deveria acontecer em uma outra classe tá bom? Então a gente poderia ter uma classe lá de validação de estoque etc e tratar aqui dentro deste método mesmo afinal de contas estamos falando aqui é, de uma classe que tem como responsabilidade, né? A gestão do carrinho. Se nós quebrássemos isso em várias classes, ficaria até difícil de manter. Né? Imagina como é que eu ia ter uma classe que tem os itens, que eu só adiciono itens e removo itens, e depois uma outra que faz né, o cálculo total. Teria uma outra classe que receberia esse cara como parâmetro. Ia ter uma complexidade desnecessária. E não é esse o objetivo do single responsibility. Tá? E aí eu volto ao começo do nosso vídeo, onde eu falei do motivo para mudar. Essa classe aqui, ela tem um único motivo, na verdade, para mudar. Que é uma mudança, por exemplo, na regra de como eu faço a gestão do meu carrinho de compras. Se eu preciso adicionar um item, colocar uma outra regra na adição do item, ou de, da remoção do item do meu carrinho, ou do cálculo de total, enfim, tudo isso, né, eu, eu olho para essa única classe aqui. Se eu tivesse um... um uma complexidade maior ali para precificação, por exemplo, eu teria uma outra classe que faria isso, e essa aqui seria a classe que iria utilizar essa classe, né? Essa subclasse de cálculo de total, por exemplo. Beleza? E nas outras aqui, percebe que eu tenho um único motivo para mudar, né? Se eu alterar a forma ou alguma regra de negócio relacionado ao pagamento com cartão de crédito, ou pagamento com cartão de débito, ou em dinheiro, tá bom? Legal. Acho que dá para entender aqui o, o, o princípio, né? e quando faz sentido a gente trabalhar ali com mais métodos, menos métodos, isso é o mais importante, tá? o, nosso, o, o princípio do, do, do Single Responsibility, ele tem essa característica de um único motivo para mudar, uma única responsabilidade para a classe, e isso é legal a gente ter clareza, não quer dizer que eu tenho um único método, como a gente viu aqui o carrinho de compras, tem alguns métodos, e não está inferindo, tá, a gente poderia até considerar, ah não, ele infere, tá, mas aí ele entraria naquela exceção de uma classe muito específica, que não faria sentido é, mudarmos, né, alterarmos ela, se alguém entender que essa classe tem mais responsabilidades, mais motivos para mudar do que deveria, tá, ela entraria nessa regra, é, daria para considerar nos dois cenários, mas efetivamente, tá, se você olhar, é, da forma correta para esse problema, é, nós temos aqui um único motivo para mudar a nossa classe, que é literalmente a gestão, a forma como é gerido o no nosso carrinho, tá? Nesse contexto está perfeito. Bom, para fechar, temos aqui o nosso, a nossa classe main, né? Essa classe ela tem efetivamente aqui a instanciação né, dos três meios de pagamento aqui, pagamento com cartão de crédito, débito ou dinheiro, né? Nós temos aqui o nosso carrinho também, a gente criou uma constante para instanciar ele, e aqui no nosso exemplo, né, estamos trabalhando com o cartão de crédito, né, então eu peguei aqui é, a, a nossa classe aqui de cartão de crédito, né, a nossa instância aqui do cartão de crédito, estamos passando ele aqui dentro, é só um exemplo, né, chumbado mesmo, e aí eu estou adicionando ao carrinho dois itens, a camiseta e uma calça, colocando aqui os preços deles, né, e no final eu dou um finalizar compra, Tá.